Fala galera do canal da CM e da Dama do Gesso. Eu tô aqui recebendo no canal da CM a Helena Rodrigues, a Dama do Gesso. Quem é da galera do do, do Steel Frame, do São Seco? Meu nome é Danilo Lopes. Eu sou engenheiro. Sou especialista em revestimentos em ACM, para comunicação visual, edificações enfim e Galera do canal da SEMI, quem que é Helena Rodrigues? Helena Rodrigues. Que Helena Rodrigues? Helena, Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Todo no mercado da construção a seco já há mais de 12 anos. Pois é, sou novinha, mas estou aqui. <risos> você começou com 3 anos de idade? No prof... na, na, na... Ai, na... tipo <risos> isso. Não Entendi. vou falar Entendi. idade. Entendi. Não ligo não, gente, mas comecei cedo, tá? Comecei com 17 anos. No, no chicote dos pais, né? Tem pai que bota no chicote. E você gostou. é arquiteta? E eu sou arquiteta. Show de bola. Trabalhei estudei a vida toda. Mas, mas conta pra mim, Dani, o que a gente vai fazer aqui hoje? Estamos no Bom, especial. Exato. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, a gente vai falar sobre... Cara, você tem concorrente? Será que você tem mesmo? É sobre isso que a gente está trazendo o vídeo de hoje. Você acha que o mercado da SEMI já tá lotado, né? E você acha de que steel frame steel também. E você acha que frame, tipo, você tem que jogar seu preço lá embaixo para conseguir fechar algum projeto. Conta aí para a gente nos comentários um pouco da sua vivência em relação a isso. Bom, mas... A gente quis trazer esse tema porque também no nosso bate-papo aqui fora das câmeras, a gente percebeu que isso é um problema muito comum né? do, do, de ambos os mercados, e acredito que, na verdade, todos os mercados que envolvem prestação de serviço majoritariamente. Helena e eu temos um pensamento bastante parecido em relação a isso, né, Helena? Exatamente. O que, que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando Helena, a concorrência está muito difícil, a galera, a galera joga o preço lá embaixo, cara tem muito profissional, de steel frame drywall, então, nossa, como é que eu vou entrar nisso? Como é eu? que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me diferenciar? Engraçado que o Danilo falou a mesma coisa, né? Por Helena, a galera da CM vive reclamando de concorrência. E aí a gente entrou no mesmo consenso. O que que acontece? Você sabe que o Brasil é o quinto maior país do mundo? Cara, tem muita gente. Então, parte do ponto que se você que trabalha com construção a seco. Se pegar todas as possíveis obras de construção a seco ali no seu bairro ou na sua cidade, caso você mora numa cidade pequena, cara, você vai ter mais trabalho do que tempo de vida. <risos> é verdade. Acredito que no ACM exatamente a mesma coisa. Não, e tem outra coisa, né, Danilo, que a gente estava conversando. Não são só as obras de construção a seco que já tem, são as obras no geral. Exato. Eu falo o tempo todo para os meus alunos, para os meus inscritos, para a galera da minha lista VIP do WhatsApp, que até o Danilo tem também, tá? Então, o que que... Descritivo aqui, Descritivo aqui, no... aqui embaixo. <risos> então, o que que acontece? Eu falo o tempo todo. O mercado da construção é muito grande. Sim. E toda obra é negócio. Se você falar, ah, Helena, mas tem uma obra lá que não está steel frame. Sabe quantas obras de steel? steel frame mesmo, cairam pra mim? Menos de 90%. Menos, gente. Porra, eu acho que nem 95% das obras que eu já fiz chegaram de steel frame no meu colo. E como que você conseguiu pegar, então? conversão Eu peguei uma obra que o cliente queria fazer e convenci ele a fazer steel frame. Mesma coisa que você vai fazer com fachada. Resumindo, a Helena tirou a bunda da cadeira e foi atrás de resolver o problema do cliente dela. Ela não esperou vir o cliente com o um problema. Helena, você pode me ajudar? A Helena fez o contrário. Ela foi no cliente e falou, como que eu posso te ajudar? exatamente Eu estou errado. certíssimo e a mesma coisa vai ser com fachada né você deve estar se pensando Ai, mas não tem fachada na minha região é um bairro mais simples ou é um bairro residencial não vou conseguir vender exatamente. mas quantas vezes você pegou e foi num cliente mostrou todas as vantagens que o cm pode apresentar para a fachada dele independente se é comercial residencial industrial cara existe uma uma lei no marketing de vendas em geral que para cada um cliente que te procura, existem outros 20 clientes que tem um problema que você pode solucionar, mas cara, ele procrastina. ele, ele fala no caso da fachada, ele fala assim: Cara, ano que vem eu reforma minha fachada, não vou fazer isso agora, não, Eu tenho outras prioridades. E no caso da Helena, ela pode até me corrigir se eu estiver errado, cara. Ninguém acorda de manhã falando, cara, vou fazer uma <risos> obra de steel frame. Ou, olha, eu vou fazer na minha casa. Vou usar o steel frame por, ou a construção a seco. Depois eu quero que você explique um ah. pouco melhor para a galera do canal da ACM. É. Você que a gente já falou isso no vídeo anterior. Então você volta lá no vídeo anterior. Porque eu estou falando de construção a seco, steel frame. Para a galera do ACM, eu tô falando, nós estamos falando grego. Mas ah, aí você tá. volta no vídeo anterior. A Helena deu lá uma, uma explicadinha sobre é, essas definições. Uhum. Mas enfim, no caso da, da construção a seco, é muito óbvio. Mais óbvio, você imaginar a construção de uma casa da forma tradicional, e você, profissional da construção a seco, que tem que mostrar para o seu cliente. Essas novas possibilidades de construção. Não, exatamente. E o que, que acontece? Até eu brinco, né? Ninguém acorda pensando em Steel Frame, mas graças ao, aos irmãos à obra, muita uh -huh. gente já tá curtindo construção Construir o azê, quando eu o Frame, eu adorei, né? Aqueles homens lá, eu ajudo para você. É eles lá no céu e a Helena aqui na terra, porque, irmãos graças à obra, a Deus. Enfim, é que a Helena, rapaz, ela, ela tem que ter a cabo em casa. Então, Irmãos à Obra, para quem não sabe, é um programa que tem, acho que no, não tem no GNP, não, não é no GNP. É, Home and Health. No home, Discover Home and Health, onde são dois irmãos que eles bonitões, casas americanas e nos Estados Unidos a construção seca é muito mais popularizada. Muito mais popularizada. E o que que acontece? Você Igual os irmãos obra estão ajudando o mercado, mas você tem que ajudar também. Você tem que ir atrás do cliente e sugerir que ele reforma a fachada. Você tem que ir atrás do cliente e sugerir que ele faça obras de steel frame. Você tá passando na frente de uma obra, independente do projeto, o que é está especificado. Vai lá e vende o seu peixe, eu acho que isso é o mais importante. E tem uma coisa, para de falar que o mercado tá cheio, que tá lotado. Não tem, o mercado é grande, o Brasil é muito grande, tem obra no Brasil inteiro. Teve crise da construção civil, Sim. mas independente disso, mas teve muita gente ganhando muito dinheiro com a Teve, empresa. mas por quê? Isso eu vi, eu vou dar a dica pra você. Quando tinha muita gente reclamando que não tinha obra nova no mercado, tinha muita gente ganhando obra fazendo o quê? Reforma. O cara que não ia comprar a loja nova dele, o cara que não ia construir a casa dele, o que que ele fez? Ele pegou os espaços que ele tinha e ele reformava. Isso foi o que movimentou a economia da construção Civil para muitas pessoas. Inclusive, havia um margem para várias outras entrarem nesse mercado. De e reforma. acaba que na comunicação visual, você tocando nesse assunto, acho que é até bom te levar isso em consideração, no mundo da construção civil, o termo reforma, ele é bastante comum, né, então Sim. reforma é sempre uma alternativa para quando você não tem dinheiro para construir do zero. E na comunicação visual, é muito comum a gente pensar, cara, fechou o ciclo de vida útil de uma fachada, arranca tudo, e faz tudo de novo. E cara, nem sempre é assim, e existe um mercado de reforma de fachadas que... Cara, tá faltando profissional, então também você, se você tem um braço na sua empresa ao qual você pode se especializar. Cara, beleza, meu cliente tem lá uma fachada, uhum. como é que eu posso reformar a fachada dele, dar uma solução, uma nova opção pra ele mais barato do que fazer tudo do zero e ele vai ficar muito feliz. Então fica ligado em relação a isso. Não, Eva, vai ter um complemento. Tem muito prédio velho, o cara vai derrubar a fachada toda? Sim, né? Absurdo. Não tem como. Então muitas vezes eles fazem essa repaginação e aí eu falo até que onde que brinca o, o steel frame com a CM, né? Fazer fachada em steel frame é muito simples, é muito rápido, tá? Não vou falar que é fácil porque se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Eu falo que é simples, né? E o pessoal até brinca com isso. É muito simples e intuitivo. Então é um... O supermercado, e o que, que eu digo sempre, né? Tem como você agregar os dois serviços e trabalhar eles em conjunto. E cara, ACM e Construção a Seco tem tudo a ver. Da mesma forma que o, a Construção a Seco veio para facilitar a construção, a reforma e tudo mais. A SEMI também veio, veio para facilitar muito o retrofit que a gente fala, a reforma uhum. de fachada, transformar então, é um prédio velho num prédio novo. Acredito que é um mercado também que a construção sempre atende bem, né? Atende, atende. Essa parte de reformulação, retrofit é muito boa. E o que que eu brinco com eles? Porque quando você vai fazer retrofit, você tem muita demolição, né? Sim. Aí você vai demolir para reconstruir com aquele volume todo de novo. Quanto tempo que você gasta sentido, né? fazendo isso? Não, não tem sentido. E quando você faz essa reforma, né, que constitucional tem materiais leves, quando você faz essa reforma com os materiais leves, você tem menos frete, você tem menos entulho, você tem mão, menos mão de obra, você tem menos transporte horizontal, menos transporte vertical, é menos tudo. Automaticamente, é até menos custo. Todo mundo acha que é mais caro. Mas não é mais caro. O problema é até que as pessoas não sabem calcular. E eu vou deixar até o gostinho para os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre precificação. Eu, todo mundo tem essa curiosidade, né? Claro. E cara, eu não sei como que se precifica um, uma construção em steel frame e acho que você tá tão curioso como eu para saber. E galera da Construção a Seco, fica ligado que você também vai receber algumas dicas de como precificar uma fachada em seco. Que é um excelente mercado para você entrar, tá? Eu vou te falar que é bem melhor que placa cimentícia. Você conhece placa cimentícia? Conheço. É terrível. Fazendo uma analogia aqui, a gente pode pensar, construção tradicional, tijolo e cimento, uhum. versus construção a seco, talvez a gente poderia comparar com pintar a parede de vermelho ou colocar um painel de acrílico vermelho. Será que é uma analogia Pode parte? ser. Pode ser, não? Pode ser. Em relação à otimização de material, com certeza. de tempo, pode ser, com certeza. de beleza, durabilidade, durabilidade. manutenção. Existe uma, uma relação muito próxima de clientes que estão aptos ou propícios a fazer suas construções utilizando construção a seco, utilizarem também sistemas de revestimento em ACM como finalização da fachada. Tem tudo a ver. Não é toa que a gente está junto aqui. Exato. Então acompanha a gente nesse especial. Se você não está inscrito, se inscreve agora nas duas listas do WhatsApp. Tanto eu quanto o Danilo, a gente gera conteúdo direto para a galera, tá certo? Vai para a lista Dama e vai para a lista do canal da ACM. E a gente espera no próximo vídeo. Abraço, galera. Até mais.